Ai, deu cena. Deu ruim, deu ruim. Matei um. Tô boa. boa. Tem um Edgar aqui. Ó. Nossa, matei dois aqui em cima. Matei um time completinho. Matamos Boa Eita, completei 3 Liberei o Ruffs, mano Liberei o Ruffs Tá maluco, liberei o Ruffs, mano Uhul Ruffsão, maldade Liberei a Colete e o Ruffs hoje, hein Dois Brawlers Cromaticão Nossa, ganhei mais uma, ganhei a Amber, mano! Ah, moleque! Mentira. No mesmo, mano! Nossa! Você tá Mentira, maluco, cara. mano! Amber é bom, e Rufão ai. no mesmo ai. momento, mano! Ai, tá maluco! Colete. Ah, Amber, Ruffles e Colette no mesmo vídeo, mano. Meu Deus do céu! Deixa eu abrir mais duas caixas aqui. Mais... Duas caixetas que abriram aqui. Opa! Ganhei mais uma! Coleteira, mano! Ganhei Colette, mano! sim. Ganhei Pode. a colete, mano Tá maluco Tá maluco, você é louco ainda, hein Tá maluco, eu ainda ganhei aqui, ó Mais uma caixinha, vamos abrir aqui Já precisou sair, mas não, não saiu Também não, é... não exagera, né E já ganhei a do Ruffs, já, hein Nossa, aquela que quer é 15 ganha mil, mano Tá é maluco, mano Tá louco Eita, se eu ganhar mais uma partida Mais três partidas com o coach Eu ganho mais 750 pontos a gente top. faz o Ruffs lá de ganhar um K de ficha É, uma K, um K de ficha Tá maluco, mano Tá doido, bora mais uma então Vamos pra lá Tá louco, mano Mentira que eu tô com o Amber, ganhei, mano Muita sorte, mano, muita sorte Tá louco Essa live aqui vai virar um vídeo, certeza, mano Essa live aqui vai virar vídeo, certeza Não tem como não Três Brawler top, mano Tá maluco Amber, Colette e Ruffs no mesmo vídeo Nossa, mano Nossa, matei mais um aqui em cima Nossa, o cara ficou esperando eu chegar pra quê? Ele queria trocar comigo mesmo? Tá doidão Matou Matou também Nossa Nossa, será que vai dar? Será que vai dar? Vamos lá Ih, ganhamos sozinho o cara, morreu? Ah, você Sim, matou ele tive e apelativo Você é louco, você matou ele na braba muito bom, nossa, fechamos mais três Mais três coisas aqui, ó Fechamos, só aqui mais 750 Tá maluco, topster, topster Deixa eu ver Nossa, subiu, hein Subiu, ganhamos mais dois, vamos abrir mais uma caixa Também, então, e vamos ver O que vem aqui, ó, já precisa ver mais uma, não, não vem Também não é toda hora, né, rapaziada Bora ver aqui o que tem aqui, ó, melhorar aqui Jack Zona E tem meus Brawler novo, mano O Rampes, a Colette eu peguei já, ó já peguei a coletezeira cromática. Peguei também o rafuzão cromático. E peguei, mano, a lendária Amber, mano. Amber lendária. Tá aí, ó. Tá maluco, tá maluco. Que é isso, hein? Deixa eu ver se tem missão ainda do, do, do, do coach. Tem?